E aqui a live do presidente? pode ser. Bora, melhor. Já comecei aqui Nossa. a filmar, tá? Tá, então, pera aí. tá ao vivo. Vai lá, vai ter que dar um, um quebrinho aqui, tá? Não tem, tem tá, problema, tá. não, é rápido. Já tá rolando a live. Tá bom. Deixa eu ver se tá no lugar certo aqui. Só um segundinho. Tira o um negocinho daí pra mim. C. Ok. Tudo bem, presidente? Temos uma definição, Valcínio? Bom dia. Acabamos uma reunião muito produtiva com os líderes e tomamos duas decisões primeiro encaminhar na quinta-feira a reforma administrativa que fique bem claro não atingirá nenhum dos atuais servidores ela se aplicará apenas aos futuros servidores concursados e a segunda medida é depois que nós criamos há praticamente cinco meses o auxílio emergencial de 600 reais ele validou-se por três meses Daí, por decreto nós prorrogamos mais dois meses E agora resolvemos é, Prorrogá-lo Por medida provisória Até o final do ano E o valor, como vimos dizendo É 600 É muito para quem paga No caso o Brasil E podemos dizer que Não é um valor O suficiente, muitas vezes Para todas as necessidades Mas basicamente atende até porque o valor definido agora há pouco, ele é um pouco superior a 50% do valor do salário mínimo o bolso, do Bolsa Família Ou melhor, do Bolsa Família, obrigado, Bolsa Família Então, nós decidimos aqui, até atendendo a economia, em cima da responsabilidade fiscal, fixá em 300 reais Eu que tinha que falar isso, eu peço a Paulo, então, agora, Paulo Guedes, alguma coisa, Paulo Guedes? Não, foi uma reunião é, excelente, a base do governo e o presidente chegando a duas decisões importantes. Uma, lançar, estender esse, essa camada de proteção à população brasileira, o presidente não deixou ninguém para trás, e dentro da nossa ideia do que é possível fazer com os recursos que nós temos, estender por quatro meses é, o valor de R$ reais de auxílio emergencial. E, importante, sinalizando para o futuro, a, a retomada das reformas. Então, a reforma administrativa é importante, como o presidente deixou claro desde o início, não atinge os direitos dos servidores públicos atuais, mas redefine toda a trajetória do serviço público para o futuro. serviço público de qualidade, é, com meritocracia, com concursos exigentes, promoção por mérito. Então, é importante que nós estamos não só com o olho, os olhos na na, na na população brasileira a curto prazo mas toda toda a classe política brasileira pensando no futuro do país e implementando as reformas é hoje foi muito bom quer, quer, quero primeiro agradecer presidente sua confiança para é. liderar o governo pelos deputados agradecer aos senhores líderes que já na primeira votação que tivemos é, nos permitiram fazer um quórum de 316 votos estava para aprovar uma emenda constitucional naquele veto tão importante para o Brasil para a contenção dos gastos. Se nós queremos manter o teto e temos compromisso de manter o teto de gastos, precisamos conter o teto de gastos, temos que conter o gasto, porque o teto não pode subir nós temos que ir, e não pode ser curado. Então, o recado que nós queremos dar é responsabilidade fiscal, rigor nas contas públicas e cumprimento, do compromisso de manter o teto de gastos. E, por isso, chegamos aqui à conclusão com todos os senhores líderes da base de que o auxílio emergencial será prorrogado em quatro parcelas de 300 reais e que a reforma administrativa vai chegar para ser apreciada no Congresso só para os futuros servidores públicos, mas com uma mudança muito profunda que vai permitir meritocracia no serviço público, que é fundamental. Então, é este, esta é a nova maneira de nós fazermos a articulação política. Vamos acordar com os senhores líderes primeiro, anunciar depois. Presidente, eu queria aqui manifestar a nossa alegria de estarmos retomando a agenda de reformas do governo do presidente Bolsonaro. Com o anúncio do, da prorrogação do auxílio emergencial, nós estamos concluindo o período de emergência o Brasil teve que enfrentar os desdobramento da pandemia. E o Brasil está saindo mais forte. Todos os indicadores da expansão do crédito, da proteção às famílias, a, o auxílio emergencial, o crédito para micro e pequena empresa, a, a proteção através do benefício emergencial para quem... Teve tiveram seus contratos suspensos com o governo complementando o salário. O Brasil, portanto, sai protegido é, de uma grave crise econômica, mas todos vão se surpreender com os dados da economia até o final do ano, porque o Brasil acertou, o presidente Bolsonaro acertou, alguns falavam em retração de 10% ao final do ano, a retração será menor do que 4,5%, e o Brasil cria as condições com a retomada da sua agenda de reformas, de ter um forte crescimento no ano que vem. O presidente Bolsonaro comunicou as decisões de hoje no telefonema ao presidente Rodrigo Maia, ao presidente Davi Oculumbre, e existe hoje uma sintonia muito boa entre o Poder Executivo e o Legislativo para que a gente possa fazer retomar essa agenda de reformas que iniciou o ano passado com a reforma da Previdência agora dá sequência com a reforma administrativa e vamos tocar outras importantes reformas como é a discussão é, do Renda Brasil que vem após o auxílio emergencial vai vir o Renda Brasil para que a gente possa apresentar o maior programa de solidariedade social da história do Brasil Presidente Bolsonaro protegendo os mais pobres Eduardo o nosso registro é, em nome da liderança do governo no Congresso Nacional, o do líder Ricardo, do líder Fernando Lizea, a todos os líderes dos partidos da base. É bom ressaltar a organização dos líderes da base do governo no um trabalho feito já há bastante tempo pelo ministro Eduardo Ramos, com a coordenação da SEGOV, mas também com o ministro Paul Guedes, o ministro o nosso ministro da Casa Civil, a todos do governo, no momento em que o anúncio do presidente Jair Bolsonaro dá, aos últimos seis meses, uma média, com os dois meses de R$ reais que foram dados, uma média de R$ reais. Portanto, é o um momento também de relembrar o apoio dado, desde o início da crise do coronavírus, do presidente Bolsonaro, aos estados e municípios. Muitos estados e municípios brasileiros têm hoje, em ajuda direta do governo federal, um valor até maior do que a sua queda de arrecadação. Então, no momento em que a população brasileira, principalmente aquele mais simples, e foi atendido e está sendo atendido pelo auxílio emergencial. Pega a sua barraca, o seu trabalho, a sua ferramenta de trabalho e vai voltando aos poucos a sua vida normal, trabalhando. O Congresso Nacional também dá exemplo e começa nesse momento junto ao presidente Jair Bolsonaro e ao governo, e aos ministros de governo, a retomar as reformas que o Brasil necessita. Portanto, é uma vitória da articulação política pelo bem, pelo bem do Brasil, é, num movimento muito claro de que é preciso dar assistência, auxiliar a população brasileira, mas é preciso também dividir responsabilidade com o Brasil, com o um equilíbrio fiscal e pronto para o crescimento. Muito obrigado a todos.